Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e estou trazendo pra vocês um vídeo de comprinhas Hoje o um vídeo de comprinhas é para mostrar pra vocês alguns produtos que eu comprei com preço bom, produtos que eu tô comprando porque realmente são bons porque vale a pena, outros que eu vou testar, enfim... Quero mostrar para vocês e compartilhar com vocês as minhas comprinhas. Então eu vou mostrar já já para vocês. Fica ligada, não sai daí não. Antes de eu mostrar as comprinhas, eu queria dizer o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ó, o link está aqui embaixo. É só você clicar aqui e se inscrever no canal Mulher Mais de 40. Não esqueça, para você se inscrever, tem que ter um e-mail do Gmail cadastrado se você não tiver faz o seu e mail depois clica em inscrever-se e já faz parte do mulher mais 40 tá bom se gostar desse vídeo não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal tá bom então vambora então assim a primeira comprinha que eu vou mostrar pra vocês é uma comprinha que eu fiz assim de dois itens bem bem aleatórios a gente sempre compra o café solúvel em, em refil, e aí é onde que a gente vai ficar colocando. Então, para isso, eu comprei esse potinho aqui da Cisper, gosto muito dessa marca. Tem copo, tem tudo, tem travessas e tal. E aí, eles têm esse vidro aqui que é um vidrinho para conservar. É, tem um, um borrachado aqui, e eu comprei ele por 14 reais. Eu achei que foi um preço bem legal. E aí, eu vou usar esse potinho para eu colocar o meu café solúvel, eu comprei nas lojas Bandeirantes, essa loja aqui que vende produtos de casa, tem tudo, tem tanto, tanta coisa, que eu comprei um item que eu estava muito, muito, muito, muito à procura, há mais ou menos mais um ano, eu ganhei um sabonete que eu não usei até hoje, mentaliza... Parece historinha da vovó, né? Que guarda sabonete na gaveta. Oi, eu, né? Bom, eu peguei o sabonete e guardei na minha caixinha de encharpe. Então, é um sabonete que a cada vez que eu abro a minha caixa, eu perfumo o ambiente. Eu fiquei enlouquecida, não posso usar esse sabonete. Eu preciso descobrir aonde vem esse sabonete para eu poder comprar saber aonde é a fonte. Muita dificuldade em encontrar e desistir. Eis que eu encontro este sabonete nessa loja Bandeirante uma caixinha pequenininha. E o sabonete, gente, está perfumando aqui desde a hora que eu comprei eu estou sentindo o cheiro dele. A marca é o Giorno Bagno. Essa é a marca. Gente, vocês não têm ideia do perfume que é esse sabonete. Esse aqui é oliva e alecrim. O que tem guardado é de flores. Mas é maravilhoso. Eu ainda não usei para banho. Eu não sei dizer se ele efetivamente, na hora do banho... Ele vai ficar Ele vai dar esse perfume todo Ele vai prolongar Porque o sabonete em barra chega uma hora que perde um pouco o cheiro Então eu vou testar e vou contar pra vocês Aí vem a parte difícil da vida Porque nada na vida é tão fácil assim Se ele é cheiroso Ele também ele é caro Ele custou 14,99 para 180 gramas De sabonete Então realmente não é um sabonete barato Mas te digo com toda sinceridade valeu o investimento porque ele é muito muito muito muito cheiroso então vou dizer que eu não tô ganhando nada por isso não tem nada de publicidade aqui não tem marketing não tem nada é um perfume delicioso dei uma passadinha na drogaria Raia por causa de um determinado produto que eu queria muito testar trazer para vocês é, a gente sabe que eu faço cronograma capilar e a gente sabe que produtos aí para agredir o cabelo tem uns montes. Então estamos sempre em busca de produtos que deixam, fazem tenham resultado e não agridam tanto o cabelo. E aí a Seve lançou a linha Light Pull tudo em um. E são, na verdade, são quatro produtos e eu é, analisei bastante e vi que para o meu cabelo... Que eu tô sempre escovando, que eu tô sempre passando, eu utilizo o Lola, o Lola é um creme alisante, se você ainda não viu, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui em cima, como que eu uso o creme alisante, que dá diminuir, diminui o frizz. Então, tudo isso, esse light pool aqui, ele iria, é o que mais se encaixa. A drogaria Raya, ela também vende, ela também tem venda online. Então faça suas compras pela internet, tá vendo? Ela faz compra, venda online. Mas eu fui na loja física. Esse produto aqui, o preço que tá lá é R$ 39,90. Eu achei que o preço foi bem legal. 400 ml. E aí aproveitei a leva e comprei a minha esponja facial de algodão. Essa esponja aqui eu já mostrei, quem já... Quem acompanha meus vídeos de maquiagem, que eu estou sempre colocando as quintas-feiras. É, esse quadradinho aqui é aquele que você usa. Você pode abrir e usar ele de um lado, usar do outro, usar de um lado, usar do outro. Então, assim, vale muito a pena. São 100 gramas de algodão e ele custou 5,47. Eu também encontrei num preço muito bacana... Esse lenço umedecido de da marca da própria Drogaria Raia. Essa é uma marca da Drogaria. E se eu levasse um, me custaria R$14,99. Mas se eu levasse dois, cada um sairia por 10,93. O que, que a Silvia fez? Comprei dois. Então assim, não conheço esse, esse, esse lenço, não sei se é bom, realmente não sei. Ele ele remove a maquiagem, hidrata e revitaliza. Não contém álcool, ideal para remoção de maquiagem à prova d'água. Uou! Vem 25 lenços e é isso. E aí, eu estava querendo muito é, trabalhar com... Alguns pigmentos que eu não tenho Ou melhor, que eu não tinha Mas agora eu tenho E aí eu estava é, Pesquisa daqui, pesquisa dali eu fiquei sabendo que a marca Yes Cosmetics é muito boa E adquiri dois tipos Eu comprei um glitter E um pigmento O glitter é o prata Ele custou Ele é o puro glitter prata Ele custou R$17,90 ele vem 2 gramas, mas, gente, é muita coisa, tá? Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Olha isso. Então, esse é o glitter prata. Eu também queria o contraponto. Só que, ao invés de comprar o glitter, eu comprei o pigmento. Ele é esse pigmento aqui. O nome dele é Audrey. E ele é uma mistura de dourado com cobre, acobreado. Então, olha. Olha ele aqui. Vou botar só ele. Olha que lindo que é esse pigmento. E ele custou 29,90. Ele é um pigmento HD com silicone. E a última compra que eu fiz foi um estojo. Para um estojo da da MAC para colocar, para eu fazer a montagem da dos meus blushes e contorno. Então, isso aqui é um material da MAC Pro próprio para quem é maquiador. E aí, o que, que é essa caixinha? Essa caixinha você tem, ela eu não comprei o um miolo que eles eles têm um separador Aqui ele tem uma, uma capa de acrílico, aonde eu posso de um lado montar blushes, do outro posso montar contorno, posso montar blush e contorno e aqui é, sombra. Enfim, eu posso montar a palheta do jeito que eu quiser. Esse estojinho ele tem um preço super legal, ele custou 31 reais. O divisor interno eu acho que custa 19,90. E aí a montagem mais pesada fica por conta do material que você vai comprar efetivamente Então assim, eu gostei muito porque realmente dá uma oportunidade para você ter o material do jeitinho que você quer Então é isso, essas foram as comprinhas que eu queria mostrar para vocês Produtos novos que eu vou testar Produtos que eu gosto de usar e dicas para te ajudar. Se você estiver interessada em experimentar alguma coisa, tá aí minhas sugestões, tá bom? Não esquece, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, é, sugestão de vídeo, o que você quiser, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dar um gostei aqui embaixo para curtir, divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever no canal do Mulher Mais de 40, tá? E é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.